ですが<笑><笑> Oh não, som. o. americano Planejando... Aí. O que é isso? O que é é que que O Pois é, foi aí que o problema começou. Aquele Aquela droga de som. Baby, baby Eu quero! Vai cair! There. Agora era fatal que o faz de conta terminar. É. Será que ela deu sorte nas palavras cruzadas? E se ela for burra? Será que dá tempo de trocar é. por outra? Bom colocar a mão uh, uh, dele aqui. Entendido, deixo uh, uh, essa tarefa para você. Olha, se colocar essa aqui. acho que tá, que tá falta faltando alguma coisa. Olha aí, não olha, sei olha, se olha. Dizer. What you know about rolling down in the deep when your brain goes no. Ah, que nojo. A sua marmita hoje tá um pouco estranha. Ah, o que deu em você? Ah, o deu em você? Ah, ah, mas o que? Eu sou mãe precisar! Ah, ah, ah, ah, olha, para de chorar e ah, eu te dou uma indúente. Ai, olha que amor explosão de bocura modore modore izumi san Que o moça, não sai E muito nova no meio. Ima no mama, tomai no que 夜さん、落ち着いて。だってこんな Não passa nem afilé filepa de vento, meu parceiro Meu parceiro É 5% sorte 15% bom 30% é levantar com superação Você só posta coisa depressiva no status, né? Não se mata não, você tem morrabão. Você tem mó, rabão. Tem mó rabão. A Anya gosta de amendoim Eu amo, de Mas odeio cenoura hum? Eu em você? É, eu Mas o que? Eu sou Ai, ó, é. Olha, para de chorar e eu te dou amendoim. Mendoim! O oh, ta tá fita, camisa rosa, coisa de viado! Eu cu. Escuta, Lloyd, eu sei que não é uma boa hora. Mm -hmm. right to show. I know uh, you're gonna stay all stay high. all the time. the You're <asia> <inaudible> <laughs> baby, baby, hey, cover X. Fire, Fortnite tonight. What Call of duty, call of duty, call of duty, call of gravity. Barbade, good barbage, and the people put it on. Barbade, day, day. Barbade, day, other day. Life could be dream if I could take you up in paradise up above. Se <infringes> não curtiu? É fantástico! A partir de hoje, tu vais ser minha mulher. Konnichiwa, anata ga kobayashi ne? e O que é isso? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Called her a hoe because she said nobody You're letting on your fragile masculinity show I mean, she oh my does She's just not any you Doesn't matter how much you act reciprocate You can buy her a drink but she doesn't have to reciprocate If you pay for the date, she doesn't have to stay late You gotta move <laughs> Bad bitch wanna get on my insta Told a bitch chick keep quiet I got bad bitch trying to get quiet Don't chill for a nigga get violent eu sou melhor. Amigo, deixa eu começar a jogar também. Joga esse. <suodito> faz tempo um <suodito> homem <suodito> <suodito> <suodito> <risos> eu não posso dormir com roupas tão caras. É o rapa, amiga da fé! Eu espero que você se foda. Com licença. Não então, eu eu não quero. Ah, você não resiste. Felicidade. Qual é o teu nome, né? Robert. Robertinho. E o outro? Au, au. au. Paulo, como é que vai estar o tempo nesse final de semana no Rio de Janeiro? Um calor, filha da puta. Eu nunca vi fazer tanto sol em toda a minha vida. O calor está de lá. Minha folga? O que <risos> <risos> pergunta? Eu sou pobre já sou feliz, terá se eu fosse rico já tava muito. Nandai Nanda, obiraste. Fafunir. Quer sexo? Eu quero, ser, eu quero Deixa eu te falar, ah, você come eu e uma amiga minha. Rapaz, não vai dar não, eu, eu vou sair agora. Eu vou por a piscina não do bolo. Okay. Mas... Meu dia é muito mais feliz quando você não aparece Para encher a porra do meu saco, moro? Porra, tô tipo uma vassoura. Segura o cabo, vai, Clintão. Colega, tá sentindo o cheiro de tinta? Tá pintando crime <risos> Eu sou igual a uma coxinha. Você escolhe por onde você quer começar. Por cima? Ou pela bunda. Ah não, aí não, aí ele está Ryota Sekiguchi. Ele parece um pouco tímido. Quer é sexo? Criou o plano de e carreira dos servidores, da educação, saúde e do quadro. Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. Caralho, Para as malas que a de hoje eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas, vou te assumir a partir de hoje viu? A minha família vai me desendar, não tô nem aí Hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai Aquela ser minha mulher, da mulher. Espíritos do Trovão, subjugai com vossa eletricidade e devastai num choque. Você está em choque? Legal o filme! horrível. O maior é o